Descobri algumas curiosidades das principais skins da nova caixa Revolution do CSGO. E a principal skin da caixa, que é a M4A4 Temucal, está envolvida numa polêmica gigantesca, onde aparentemente o designer por trás de inventar essa skin teria roubado algumas artes para criar algumas skins que ele aplicou na oficina da Steam para possivelmente serem aceitas pela Valve. Nós vamos analisar aí a polêmica: o post, inclusive, da pessoa que está acusando o designer dessa skin aqui, vamos ver então do que é que se trata essa polêmica e se possivelmente esse item pode se transformar num item contrabando ou não no futuro. Parem, parem, um o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o Key Drop. Woo! Ah, ah, ah. Key Drop. skin caro é mais simples do que pensas. Então galera, tivemos a nova Revolution Case adicionada no CSGO Nessa atualização, que também adicionou Uma cápsula nova de adesivos E o um novo kit de música, né E ao meu ver, a Valve tava precisando Monetizar o CSGO de alguma forma Por isso o lançamento de uma cápsula E caixa ao mesmo tempo Já que praticamente a única coisa que tava sendo vendida, né Pra ser monetizado o jogo nesse momento Eram as cápsulas do Rio 2022 Que estão com desconto e tal, mas a galera Não comprou muito essa cápsula Eu mesmo não vi possibilidade de investir Nesses stickers E eu já descobri uma curiosidade logo de cara Da Revolution Case Que eu queria mostrar Que eu achei muito legal Que é o seguinte Todas as skins que a gente inspeciona Quando a gente compra a caixa Elas vêm nesse estado Factor New A gente vê que não tem desgaste nenhum Mas dá só uma olhada nessa P90 Quando a gente inspeciona E olha a diferença de uma P90 Neo Queen Realmente em Factor New Com float 0.01 Notaram alguma diferença? Ó, vou fazer de novo Vou inspecionar uma aqui do mercado Em Factor New Beleza, aqui tá ela E essa aqui é a que me aparece quando eu venho na caixa e inspeciono mano eu acho que pela primeira vez o inspect de uma skin não é ela infector new e sim em battles card porque a curiosidade é que essa p90 neo-queen conforme ela vai se desgastando ela vai ficando mais roxa e mais bela na realidade isso não é a primeira vez que a gente tem em uma skin de CSGO a gente teve essa mesma feature nessa caixa aqui ó dreams and nightmares case na m41s night terror que é desse jeito infector Factor New, mas se transforma nessa skin aqui quando tá no float máximo de 0.69. Eu já identifiquei nessa database de skins CSGO que o float máximo pra essa P90 Neo Queen é 0.59, então essa daqui seria a P90 Neo Queen com o maior roxo possível. Que louca que ela fica, na moral, muito mais irada do que a sua versão em Factor New, que chega a ser assim meio sem graça até, né? Enfim, portanto se você for comprar essa P90 Neo Queen, eu aconselho que você compre ela em Battles Card, que ela é bem mais bonita realmente tá ligado? Não tem nem comparação. E a gente já vai analisar como que isso tá afetando o mercado também no preço dessa skin, se liga. Enquanto que a gente tem a versão em Factor New vendendo aqui no momento por cerca de 60 reais no mercado da Steam, a mesma pena 90 porém, em Battles Card, tá sendo vendida por cerca de 33 reais, o que é apenas metade do preço. Sendo que algumas skins, assim, a diferença de Factor New para Battles Card é muito mais do que metade. Então a comunidade, na realidade, já se tocou que vale mais a pena comprar essa skin com bastante desgaste, já que ela fica bem bonita. Enquanto que a Factor New vai ser mais utilizada no mesmo para contratos de troca, que a Valve tá apelando para o público chinês e japonês, asiático em geral, jogar o CSGO, fica bem na cara, né, por causa da adição dessa skin aqui, mas outra skin também remete à China, provavelmente, que é essa Glock Umbral Rabbit, já que esse ano na China é o ano do coelho, que é onde eu pesquisei, eu até quero dar uma pesquisada para ver se isso daqui não é um padrão que se repete, se alguma skin do ano passado tinha algum tigre, mas no caso, a gente sabe que o coelho e essa arquitetura aqui, medieval chinesa, né? Dá para ter certeza que eles acabam de bater o recorde, galera. O CSGO bateu um novo recorde de players, 1 milhão 320 mil jogadores ao mesmo tempo jogando CSGO. Bom, parece que a Valve aprendeu duas coisas na caixa Dreams and Nightmares. Não apenas que dá certo uma skin aí com Float Battles card ficar roxinha e tal, mas também esse estilão RGB nas skins. Eu acho que aqui na Nightwish eles conseguiram explorar 100% Em algumas outras skins também já tinham esse elemento, como por exemplo, essa MAC tem aqui, né? A Mac tem discoteque. Conforme você interage com luzes de diferentes cores, essa skin, ela vai mudando. Mas foi com a cara de que a gente conseguiu realmente perceber essa transformação insana, dependendo da luz que você tá, né? Se liga aqui como que a arte da skin tá de um jeito. Quando eu entro debaixo dessa luz, parece que a skin reage como se fosse ultravioleta. Repara que, tipo assim, luzes brancas e tal não vão ter muito esse efeito, mas enquanto a gente entra aqui numa luz vermelha ou numa luz amarela, mano, parece que é ultravioleta a arte da skin. Mas eu que esse efeito não funciona muito quando você tá inspecionando, e sim quando você tá só olhando aqui a skin, tá ligado? Porque quando você tá na luz e tal, você inspeciona, ela já troca de cor naturalmente, assim que meio que funciona esse efeito, e a nova carra de shot meio que tem esse mesmo efeito, tô com a carra de shot no sol, né, e ela muda de cor, quando eu dou esse inspect, ela tá com uma predominância um pouco mais roxa e tal, isso aqui fica muito diferente, mano, e a gente vai ver também essa intensificação no roxo, quando a gente vem aqui para uma luz um pouco mais amarelada, mano, esse mapa aqui, o Cid, tem umas luzes muito insanas, né, não sei se isso aqui é uma luz amarela vermelha, mas mano, olha isso, como é que vira tipo uma outra skin mesmo, tem umas luzes no underground aqui desse mapa, que eu já tinha testado na AK Nightwish antes, e aqui tem uma luz vermelha, ó. e realmente mano, a luz vermelha fica ainda mais insano aquela luz lá, provavelmente era uma luz meio amarelada e tal, o que virou um pouco de moda, não sei se vai ser o caso dessa AK também, mas na Nightwish todo mundo queria em os Cards para ficar virado embaixo dessas luzes vermelhas e amarelas, e no caso essa aqui é a headshot mais desgastada, que já conseguiram dropar de 0.99 e é mais ou menos isso que acontece quando ela tem um flute muito alto e vem embaixo de luz vermelha. Fica toda pixelada, mano. Muito estranho, na minha opinião. E vamos falar, então, do que a gente precisa falar que é a M4 Temucal e a polêmica. Será que essa vai se tornar uma skin contrabando? Porque, pra quem não tá ligado, a única skin de CSGO que é contrabando é a M4 HAL. Isso aconteceu não com essa skin que a gente tá vendo hoje, e sim com a HAL original, a HAL antiga que tinha sido aplicada na oficina da Steam por um designer que tava roubando uma arte. E aí a Valve teve que agir, substituindo aquela skin antiga da Valve por essa que a gente tem hoje, congelando todos os itens no mercado, parando de dropar esse item aqui na caixa e fazendo com que basicamente ela se tornasse muito rara. Então, pode acontecer isso com a Temocal? Primeiramente, eu gostei muito dessa skin de M4A4, somente a forma como ela combina com as minhas luvas, né mano? Ficou bom demais, cara. Eu abrir meu Twitter a primeira postagem que aparece como recomendada, é exatamente a postagem que eu já ia pesquisar. Ele fez um post onde ele fala, o artista por trás da M4 Temocal Provavelmente está cheatando Para criar skins aí para a oficina da Steam Ele falou que encontrou a arte Original para algumas skins Que o Fornes, o criador aí dessa M4A4 Temucal, tinha feito E ele compara aqui, né mano Ele fala assim, essa skin aqui de M4A4 Que ele criou lá para oficina da Steam ele Basicamente roubou uma arte De alguém e meio que deu uma copiada E o mesmo aconteceu para uma outra skin A Desert Eagle, que esse Fornes Também criou, mano, mas enfim Parece que é um pouco de imitação e não Ctrl C, Ctrl V. Nessa comunidade de anime também parece que é muito comum, tudo parecer muito igual, né? E ele fez toda uma pesquisa aqui e tal, dizendo que ele tava copiando alguns desenhos de outros animes, de outros criadores desenhistas e tal. Mas aí o designer mesmo, né? O criador da M4A4, Temukal, ele postou uma foto que ele tem um desenho feito à mão do personagem da M4A4, que seria essa menina aí de cabelos rosas, né? E vamos falar sério, né? O resto da skin não tem muito o que dizer. São ali duas cores primárias, azul e branco, mas escritas tanto em inglês quanto em chinês. Então isso não tem muito o que falar, né? Só o desenho mesmo que poderia ter algo de copyright. Mas enfim, o artista quando questionado falou que são quase que imitações realmente, né? Ele falou que é similar, mas não 100% igual a outros desenhos que ele já havia visto na internet. Então basicamente é algo que ele já faz. Tipo assim, encontrar um desenho de anime que ele gosta e replicar Dentro de uma skin, porém não 100% Ctrl C, Ctrl V, e se meio que recriar a imagem. Só que realmente, mano, olhando aqui, à esquerda é uma imagem e na direita é outra, realmente são muito parecidas e é basicamente mostrando: um dos lados são artes dele e outro lado são artes de outra pessoa. Realmente é muito idêntico, velho. Mas para M4A4, aparentemente, não se encontrou ainda nenhum desenho que fosse, tipo assim, uma cópia. Então, talvez isso aqui seja sim um desenho original. A Valve deve ter checado isso tudo também, né? Pelo meu Deus, mano. Não vamos se desesperar. Não tem necessidade de sair correndo comprando essa skin, pensando que ela pode ou não se tornar uma skin contrabando. Eu até tava pensando nisso antes de gravar esse vídeo. Mas estou mais tranquilo. Acho que não preciso dessa skin no meu inventário, tá? pelo menos não agora. Que ela em Factor New tá custando mais de 3 mil reais. E nem tem Star Track, mano. A mais barata Factor New Stat Track tá 8 mil reais. Eu passo. Galera, vamos aí acompanhando as notícias e vou trazendo mais vídeos pra vocês. Espero que ela não seja transformada em uma skin contrabando, porque acho que eu não vou comprar, não. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de deixar um like. Um abraço. Falou.